E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Evandro, é, eu tô aqui pra falar sobre o Fute Milionário, não sei se você conhece aí, mas é um grupo do Telegram que os caras passam certinho as apostas, mano, né? certinho. Fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar os meus resultados seguindo as apostas deles no Telegram, beleza? Então pessoal, como eu disse, meu nome é Evandro, é, eu trabalho registrado, eu moro sozinho aqui, né? E querendo ou não, cara, tem conta pra pagar, né? Tem que pagar aluguel, eu não moro, não tenho casa própria, tem que pagar aluguel, né? Que dá muito gasto, tá ligado? Aí eu pensei assim, pô, vou tentar alguma maneira de ganhar dinheiro, mano, tá ligado? Aí eu vi esse negócio do futebol milionário, fiquei até meio, tipo, meio em dúvida, né? Porque hoje em dia tá tendo muito golpe, muita fraude sobre esse negócio aí. Não só negócio, eu não digo isso, né? Mas em questão, tipo, a internet, né? Tem muita coisa que é furada, entendeu? Então, cara, a gente é batalhador, a gente tenta ganhar dinheiro E graças a Deus eu achei uma maneira fácil de ganhar dinheiro Que, pô, você não vai precisar fazer nada, mano Só seguir os instruções deles no Telegram Digamos, eles vão falar assim, você faz tal aposta, é aposta naquilo Você aposta naquilo, mano Não tem outra, entendeu? Aposta o valor que você quiser E vai na sorte Você que é um cara bom de sorte, que já ganhou muito bingo Igual eu, cara, então é, é você mesmo, mano Você é o escolhido, tá ligado? Então eu vou mostrar pra vocês os resultados Aqui no canto aqui para vocês ver E eu vou já falando com vocês aí conforme tá dando resultado aqui Conforme eu vou mostrar na imagem Então ó, pode ver Não sei se tá vendo aqui em cima Mas eu apostei 20 reais As apostas ali são tudo o quanto eu postei tá ligado? Então eu apostei a primeira aposta, fui meio devagar, né? Apostei 20, né? Pode ver aí o retorno que eu ganhei Que já foi um pouco... Já foi um pouquinho uma diferença um pouco grande já né, já deu uma diferença boa então o retorno foi o que eu faturei e foi tudo seguido eu acertei tudo seguido, esse aí é o escanteio né daí eu apostei a outra que foi 50 reais, eu já fui com mais confiança né seguindo as ideias dos caras, eles falaram aposta nisso aí eu fui lá e apostei aí já apostei 50, o meu retorno já subiu ainda mais né? Aí eu já fiquei suaga, vou apostar 100 entendeu? Aí eu postei 100 agora deu 150 e poucos reais Então, mano, vale muito a pena Essas apostas foi tudo seguida que eu fiz, mano Foi tudo seguido, sabe? Os caras os cara manjam, eles têm uma estratégia Que, tipo, a probabilidade de, de dar acerto é maior Então, mano, eu vou deixar o link aqui do site oficial deles Na descrição E se você tá afim também de ganhar dinheiro Igual eu tô ganhando agora, pô, uma renda extra aí para nós Clica aqui embaixo, já vai para o site oficial e cuidado, se você vê esse put Milionário em outro site ou Alix ou Mercado Livre, cuidado porque muitas vezes não é verdade. Então eu recomendo você acessar aqui pelo meu vídeo, o site oficial que é bem mais seguro. Tenho certeza, 100% seguro que é o site deles. São os caras que manja mesmo nas apostas. Então não perde essa oportunidade, mano. Está perdendo de ganhar dinheiro, mano. beleza? Então muito obrigado aí. Agradeço o Ronald, de que ele que é o dono aí do do curso. Então é nós, ele que é o dono do grupo do Telegram, né? Então é nóis, rapaziada. Valeu, até mais e fui.